Pouca bateria Deixa eu gravar assim, por favor Não sei o que eu tô fazendo Vou colocar só lá pra carregar Então, gente Eu venho aqui informar Que os vídeos antigos Vão até dia 22 E em julho Primeiro de julho, eu espero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 Fox, o próximo rocagem, uma lenda ninja Eu tava pensando Eu, Gente, é Não sei Não sei Ah uh... Mo... Como é seu nome?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 Vocês estão entendendo? Vocês estão dizendo. Vocês estão entendendo? Diga amém. Gente, eu meu cabelo, ó. Meu cabelo. Deixa eu mostrar. Os pintos aqui, ó. Ó, gente. Calma.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 Aí não vai de pegar. Vem cá, um pitinzinho. Olha os pinto pintos, gente. Olha que fedor, meu Deus, tem bosta ali. Rapaz, rapainho. Olha os pinto. Olha esse aqui é o mais bonito, gente.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 Chegou. Joguei! É! Mãe dele? Minha mãe não. Yeah. É! um vídeo. Eu mostrei os pingos. Ah! <risos> <risos> <risos>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 Não, não tem. Foco. Aí embaixo, faz é. Esse pouquinho de arroz, tá bem. Eu, de... eu eu, eu estou. Suco, suco. chegou o povo eu esqueci minha água aqui a minha água ainda tá gelada é, eu vou chamar os amigos para a gente jogar lá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 E aí, Mário Game, Ana Beatriz. Ana Beatriz tem o mesmo nome. Olive Leandro, calma que eu vou fazer em julho. pelo teclado virtual, teclado virtu virtual virtual porque tá puxa o computador vai explodir vai explodir mesmo só bagaça eu pensei que a Ana Beatriz fosse minha irmã porque o nome da minha irmã é Beatriz eu falei, ó oh, minha irmã aqui, não, mas não é minha irmã. Então eu gosto muito da Ana Beatriz. Ó oh, o Fox. Eu vou... Eu vou jogar... Eu vou jogar... O mísse que você fala, é o Transformice.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 Aqui tem Chu, porque tá Chu aqui, tá em laser aqui. Esse é o assinante. Te dará acesso à roupa e Gloo Proof e todos os desmais, uhum. desmai, desmai, que a ilha te pode oferecer. Ah, gente, eu sou conto, mostrar tá na tela não.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 investigar assim ah, é assim vocês querem? é porque assim fica aparecendo a mensagem pra mim giro e dispositivo Aí ah, eu não vou conseguir ler as mensagens assim, tá, vou adicionar esse Dante aqui eu estou seguro de agregar o Dante as posições de amigos sim gente, é muito diferente, olha isso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 Tinha como fechar o anúncio Cadê o Detetive favorinho, Raiz Que quando Iria fazer vídeo das novas roupas Chamava os outros de corno Como assim eu chamava os outros de corno? Cadê o foco, gente? Pega uma vassoura e amarra na, o celular na fita clap. Gente, eu não aguento mais andar. Que preguiça. Não aguento mais andar. Pouca bateria. Gente, a bateria vai descarregar. Então eu vou parar por aqui.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 o XCP voltou ou não voltou não. Esse daqui é o Super Cubo Pinguim. Rede O ganhou uma estampilha. Olha aí a Daphne. Vou chamar de Daphne mesmo. aí. Conseguimos ver antes do celular descarregar.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 eu adotei com quatrocentos moeda. Aí eu vou no meu iglu. Bom, gente, aí eu já vou explorar depois.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 aqui ó jogar .super, .in. ponto super super pingo ponto ponto ien